O ato de hoje foi uma revolução nos atos políticos. Não teve aquela burocracia. Questão de ordem, companheiro. A nível deles, não sei o quê. Foi um ato verdadeiro, libertário de cultura. Vai ter golpe, Essa energia se ela se espalha, é a grande energia que tem potência, se virar do avesso à situação, a perigo que nós estamos vivendo. Só a cultura, só a arte tem esse poder, não é? inclusive as linguagens de esquerda, de direita, centro. De... Está tudo superado, nós estamos em uma época desconhecida. A era da ordem progresso já era. Vem outra desordem aí. Além desse golpe que não vai ter, além desse impeachment, começa o movimento de, de, de, de, de finalmente mudar o sistema mais que democraticamente, fazendo aquilo que o Arthur, na peça que estou fazendo, ele se diz, o anarquista coroado, uma democracia autocoroada. Viva a Mídia Livre, viva esse tipo dia histórico.